Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Felipe e vim aqui fazer um pré-aquecimento do circuito funcional, tá? Vão ser quatro exercícios repetindo quatro séries, 30 segundinhos por 10 de intervalo. Pessoal, a gente vai começar com a corrida com o joelhinho lá em cima, tá? Vamos sair três. Dois, um, começou. Dá pra acelerar mais isso daí, hein, gente? Vamos embora. segundos segundos para Não para, não para para. Quatro 3, 2, 1 Aê Agora a gente vai fazer um polichinelo com a mão à frente ó. Vamos começar em 5 4, 3, 2, 1 Saiu Agora gente, trabalha bastante a respiração 10 segundos pra acabar 5, 4, 3, 2, 1 Descansou O próximo, corridinha tocando ao pé Atrás aqui 3, 2, 1 Valendo 3, 2, 1. Deu. Quarto e último exercício. Vamos fazer uma corridinha, acelerando bem a passada, rapidinho. Tá? 3, 2, 1. Saiu. acelera, tá acabando vambora, não não, 10 segundos 3 2, 1 aí podem descansar vamos lá pessoal, agora a gente vai entrar na série forte, a série ela é composta com 5 exercícios de 30 segundos de execução por 10 segundos de pausa, vamos começar com o burco certo? 3, 2, 1 um, vai. Mãe. Agora, segundo exercício Corrida tocando no pé 3, 2, 1 Vai Vambora gente, acelera isso daí Acelera, acelera, vamos Vamos duas Isso aí, tô gostando de ver Bora ou não? 10 segundos. Acelera, acelera, acelera. 5, 4, 3, 2, 1. aí. Pessoal, vamos entrar pro, seu, pro terceiro exercício, tá? Um avanço saltando. Vai sair em 3, 2, 1. Oi! Vambora, vambora. Isso aí, menino. Olha bem essa respiração Não para não, vamos gente 10 segundos só, tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos entrar para o escalado agora ó. Mãozinha 5, 4, 3, 2, 1 Saiu isso! Isso aí, pessoal! Vambora! Não para não, não para não! Respira! Vambora! 10 segundos! Acelera isso daí agora! Acelera, acelera! 5, 4, 3, 2, 1! E para finalizar a série saltinho lateral, ó. Três, dois, um. Saiu. Isso, vamos abaixar. Abaixa mais aí. Aê, pressionar bastante isso aí. Tá acabando, gente. Não para não, não para não. Dez segundos, dez segundos acabar vamos 5 4 3 2 1 valeu meninas obrigado vamos lá pessoal agora a gente vai entrar numa série de abdômen tá vai ser o mesmo esquema 30 segundos de execução por 10 segundos de intervalo vamos começar com o abdômen normal curtinho tá vamos sair em 3 2 1 Contrai bem o abdômen. Vamos embora, gente. Está acabando, está acabando. Dez segundos. Trabalha bem a insturação. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode descansar. Vamos pro bicicletinha, tá? Vai sair em 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 Vamos entrar no abdômen militar agora Perninha estendida, braço estendido Sobe e fica sentadinho lá em cima Foi Isso Vamos embora Para não, não, para não Tá acabando Vamos lá, gente, para finalizar o treino de hoje. 5, 4, 3, 2, 1. Descansou. Então vamos lá, pessoal. Quarto exercício. Vai subir o joelhinho, mãozinha acima do joelho. Não deixa a mão ficar tocando na perna. Vamos ficar em isometria. Vai sair em 3, 2, 1. Saiu, quarto exercício. Vamos embora. Tá acabando. 3, 2, 1 Aê! Para finalizar, uma pranchinha tá? E finalizamos o treininho de abdômen Vamos sair em 3, 2, 1 Foi! Isso aí! Contrai bem o abdominal Isso! Contrai bem esse abdômen aí Não desce! Segura! Tá acabando! Respira! Vambora, gente! Cinco, quatro, três, dois, um! Aê! Valeu, meninas!